Mudando um pouquinho de assunto, uhum. que você é hétero, tem sua esposa, tem, inclusive, não, um casal lindo, né, gente? Casal internacional, <risos> mas com certeza você deve conhecer pessoas que são LGBT lá na França. Sim, alguns, não, não muito. Queria saber como que a sociedade lá, francesa, hétero, vê essas pessoas. Então, faz... acho que em 2013 tinha a lei sobre o casamento dos gays que foi aprovada, então acho que isso foi um, um, um passo na frente, acho que foi muito bom, mas ao mesmo tempo tinha, muita, tinha muito conflito, muitos conflitos e, sobre pessoas que estavam como religiões, que falando não, não é natural de um, um homem e um homem sejam juntos, Uh, eles não podem ter filhos juntos não não é não é natural isso então foi foi um eu um discurso um discurso muito feio sobre esse esse assunto eu achei que qualquer um qualquer pessoa é qualquer um se quer um um, um filhote filhote engraçado okay. é de animal filhote Ah, então não vou <laughs> isso não vou depois <laughs> fazer isso não, não é mas meu pai me é chama de filho não, não, é, é, é mignon, é, é bonitinho. Tá, mas eu vou falar filho. <risos> é, desculpa, Tudo... desculpa, desculpa, desculpa, desculpa, eu gritei. <risos> Muitas pessoas querem filhos, então... Então, eu não vejo por que dois homens ou duas mulheres não podem ter um filho juntos. Eu acho isso bobo da, da parte da, das pessoas. Eu sou... Acho que tem casal que tem um homem e uma mulher que que tem filhos e os filhos, no final, não são muito bons, sabe, são, não tem educação muito boa, assim. então por que dois menos ou duas mulheres não poderiam, não poderiam fazer a mesma coisa? Acho que isso não é verdade, acho que todo mundo pode é, criar pessoas, filhos. Claro. Apesar disso, é, você acha que existe um respeito mútuo, assim, sem considerar que existem esses religiosos? mas a sociedade em geral? Tem, tem, que por exemplo, no Brasil, o que, acontece, o que pode acontecer na França e quando eu era criança, na escola foi assim também, tem muita gente que vão falar tipo, ah, você é viado. Como se fosse um palavrão. E, tipo, é tipo, se a pessoa é tá, acabou, não, não faz dele um menos um homem. Ou mesmo tipo, se não ele não é gay e que uma pessoa fala, ah, você é viado, porque ele não é muito forte, uma coisa assim, né? é pejorativo. Acho que é a sociedade tem que evoluir, ainda então. Você considera que Por exemplo, nas cidades maiores, as pessoas de maneira geral são mais abertas do que no, no interior da sim, França? Sim, sim. Mas acho que isso é, é assim, não? Né? Porque quando tem muita gente num lugar, você convive com muita gente diferente. Então você vai abrir a sua cabeça mais do que você está numa cidade que tem 10 mil pessoas e não tem todo o tipo de pessoa que pode existir. Mesmo com as pessoas negras, asiáticas, que tem preconceito também, estereotipos. É, mudando assim, dos gays para transexuais. É, como eles são vistos? Eles e elas são vistos na França? Então, eu sinto muito, mas. Mas aí, isso também não é muito avançado no discurso, não, no discurso ainda está bem parado esse lugar, esse, esse assunto. E só para fechar essa parte do debate da diversidade, na escola isso é algo que as crianças veem como, como lidar com as diferenças? Acho que os professores vão abrir a cabeça da, da, dos alunos, mas sempre tem a influência dos pais. Então, às vezes, a influência é muito grande sobre esse, esse assunto, e não vai mudar tão fácil, não. Entendo. Eu falo isso porque lá no Canadá existe um trabalho dos professores tentarem mostrar para as crianças é, que existe casais diferentes, existem famílias diferentes uhum. Não é querendo incentivar que você seja diferente Mas é só mostrando que existe isso que você tem que respeitar uhum. Então é por isso que eu te pergunto Porque no Brasil infelizmente não tem esse tipo de coisa né, Ah, então, escolas essa coisa como você falou no canal Eu acho que não tem Ainda eu não tenho filho, então não sei <risos> Mas é interessante isso Alex, queria te agradecer ah, pela presença que canal Queria te agradecer também <risos> Para fazer parte do seu canal e não se esqueçam de se inscrever nos dois canais, tanto do Alex quanto o meu, para ficarem por dentro das novidades. Au revoir. Tchau!